com vocês é Thiago da Jesse na Trilha em mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é dando continuação na nova moto do véio Onde tá o véio? Acion! Olha o que o véio tá fazendo já tá desmontando a motocona vamos fazer ela funcionar que ela não tá funcionando então vamos fazer aquela dando aquela revisada né e como sempre Hoje é o velho que vai ser o mecânico dela O velho já arrancou a lateral do lado de cá Já tá querendo arrancar até as lateral do tanque Falei pra ele que não precisava Arranca o banco pra depois tirar Tem que ver certinho se tem carga, bateria E por aí vai Vamos vendo aí que o velho vai desmontar Aí o velho tirou o motor da da baguá, ó. O que você tá achando aí do, do motor da baguá Pesado? Pesado. Então põe aqui no tapete ali então, até arrumar um lugar para pôr ele na morsa. <risos> Tamanho do, do bichinho, né? Daí, cansou até aqui para desmontar? Dá trabalho, né? Vamos ver por que que ele não tá... Fascinante. Não tá funcionando, vamos ver por quê que ele não tá funcionando. Vamos lá direto com a Morsa agora, acompanha a gente, mostrar que você é fortão. Vai pôr ele em cima da bancada primeiro. Vai apertar o dedo hein tá preso. Oh, louco, hein? Aí rapaz, o motor do velho tá na Morsa. Agora você vai fazer o quê? Vai desmontar ele? Vamos limpar ele. Vamos limpar ele, vamos aí um motorzinho 200. Você que tava fumando? Não Dei pouquinho <risos> Então vamos desmontar ele Seguinte, ó Já fiz a desmontagem aqui com o aqui, ó, Desmontão, vou mostrar pra vocês aí vocês assistiram aí a time-lapse nós desmontando, né? Então, cilindrinho vai ter que fazer a retífica por pistão. Vamos fazer uma troca de umas partes e tem que terminar de desmontar. Mas, como vocês viram, o pinhão está soldado. Então, vamos fazer a retirada do, do pinhão pra gente poder abrir o motor e fazer a troca do eixo também, né? Ô, velho! Tá gostando da desmontagem da sua moto aí? Tá gostando? Bom, bom, bom. Então o que, a... que, que você vai fazer agora? Fazer a revisão agora, tirar os pinhão fora. Tirar ah, o pião. Né? Você vai tirar o pinhão que jeito ali? Que, que... Não sabe que jeito vai tirar? É na lixadeira, cara. Tem que cortar fora. Isso aqui é um recurso, ó. Pinhãozão tá bom, dá pra rodar muito tempo, mas como a gente vai estar tá fazendo essa revisãozinha, vamos tá vendo aqui se o retentor tá ruim, a gente já vai fazer a troca de tudo, o eixo também já vai ter que trocar. Vou falar pro velho falar, pede like, velho. Deixa o like, se gostou, compartilha. E se inscreva no canal. Aí sim, ó! São as palavras do velho! Bora lá então! Bora guardar! Acompanha aí com a gente aí, vou colocar a musiquinha pra, pra ficar mais. E deixar um pouquinho mais rápido e botar uma musiquinha, beleza? mostrar para vocês aqui como que ficou a retirada do pinhão do velho. Aí ó, desembastei aqui para conseguir sair do rolamento certinho. Agora é fazer a restante da desmontagem, aí, né, velho? Vamos lá, bora lá, bora. No dia seguinte. Aí, velho, já desmontamos, trocamos o retentor, eixinho de pinhão novo, fizemos uma troca aqui de fiação do estator, tá trincada a tampa aqui, mas vamos usar essa tampa por enquanto. E o velho tá dando aquele trato, né, velho? Ah, oh. A expectativa pra amanhã tá funcionando essa moto? Amanhã tem que estar tá suja de barro. Suja de barro, aí tem sim! Barro. Vamos agilizar aqui, vou tentar, não tô conseguindo meio que colocar pra gravar aqui, mas o que eu for conseguindo gravar, vou colocando pra vocês assistir, beleza? Gostou, rapaz? Isso achou a porga, O que que acontece com um o rapaz? É. Será que ele acha a porga no meio da porca ganhada, do parafusado? É mais machista, eu acho que... Então vai assim mesmo. Vou mostrar, vou mostrar aqui que o velho colocou o positivo no negativo da bateria e o negativo no positivo da bateria. O que que você tem a dizer a sua defesa, rapazinho, das montagens aí? É que eu tô treinando ainda. Você tá, você tá querendo fazer fumaça antes da hora, hein? Você é louca, Cachoeira? Conhece o Robertão? Vamos é chegar mãe. mais perto aqui. Daí, Robertão, como você tá? Não. Só, só parece minha mão, que não parece minha cara. Não, não. <risos> só parece minha mão. Eu tô, eu tô igual aquele seringrafista, só parece a cara. Daí, Robertão, quando você vai fazer um canal aí pra acelerar as motocas uhum. aí? a minha senha ó. o Gita tá vindo aí, uns projetinhos. É. é isso aí, ó. o velho agora também falou: Nossa senhora, eu quero uma CB450 e acelerar para todo lado. E o sonho dele é montar numa hornet. Vamos ver se ele monta direito esse esquema agora. Uma eternidade depois. Pronto, estou caracterizado, vocês viram que a gente deu uma adiantadinha no vídeo aí. Então como que ficou? Hoje é a hora do teste. Vamos ver como que essa moto vai andar. O velho vai dar aquele talentinho nela agora, que vamos dar aquela volta. Cadê o velho? Tá achou, aqui o velho, rapaziada. Achou, véio. Seguinte, velho, tá todo preparado no seu kit aí, trilheiro, entendeu? A botona dele já tá pedindo outra, pedindo água já, calçona de trabalho, <risos> camisetona de time que ele ganhou do primo e coletão. Capacetão é bem trilheiro raiz mesmo, vocês estão ligados, né? E vamos lá, mostra a sua moto pra nós como ficou, o que você que trocou nela. Tá aqui tá aqui ainda não tivemos um nome ainda concreto para dar para ela vamos chamar ela só de xr continue mandando sugestões de nomes para ela para nós batizar a nossa motinha a ah, nomes. pode continuar mandando os comentários né Isso. então tá aqui ó não colocamos lateral porque vamos fazer só um teste nela né é, um reajuste. é só para gente ver como que ficou aí para rodar o velho fez a troca aí trocamos a capa de banco colocou uma capinha de banco nova pinhão, pinhão agora tem pinhão com trava Coroinha, tiramos o sistema de freio a disco, colocamos o sistema de tambor original, certinho com o varão, varão do meu tornado. Aí. Agora fizemos a troca dos rolamentos, desmontamos o motor, damos aquele talento e agora é só testar, né, velho? E toma cuidado comigo, que eu vou te pegar o seu Kiko. Ah! <risos> o velho tá assistindo Louco lá o show de freestyle Do pessoal lá, a competição E viu o Kiko ganhando, ele falou que vai treinar pra conseguir Fazer igual o Kiko Deus do livro, né, velho Então, vamos pegar o resto das coisas, Esse STX Zona tá aqui já também Finalmente vai dar uma andada aí A primeira andada da STX desse ano de 2020 Do quase, falei 2018 Esse ano de 2020 ainda a STX Zona não andou Então, vamos pegar as coisas e vamos acelerar, né, velho Bora lá Partiu? E aí que vamos, rapaziada já deixa esse dedo nesse like se já gostou. Olha o velho acelerando aí, ó. A XZ errona aí, ó. Ah! aqui, é na por por por forno. Ah? Né? Vamos por aqui, tem na desce lá e vem pelos fornos, hein? já tá na minha cabeça, para dar um balão? Vai, então vamos, então. Vai, velho! Ó o barrinho, ó o barrinho! Vai, vai! Ah, eu já tô de câmera bem. um pouquinho! Vamos vir aqui no famoso argila aqui na famosa argila do floresta já tem alguns vídeos aí no canal aí da gente andando aqui é muito massa esse lugar vai mãe cadê o velho ah tá lá atrás o uh, rapaz que liso aqui louco não parece gente vocês não estão vendo aqui mãe essa terra preta aqui mano o bagulho é liso hein ó ó tracionando de lado rapaz que louco ai meu deus o velho não tá muito, muito craque ainda Primeira vez que ele tá andando aquela moto aí E 125 pra 200 já dá uma diferencinha aqui é o Floresta <risos> Tá liso O velho, o velho tá louco Lá na, no, na argila lá Vai, vir aqui Vê o velho patinar Ah, carburador o o o É um barrinho Seguido jogar rejeito aqui em rampa Mantém esse lugar Olha aqui, olha aqui, olha aqui, rapaz Que argilona é Nossa, quanta... Ah, eu quase deitei Ah, agora o velho fica louco aqui Aqui, agora o velho fica louco Eu vou encostar minha moto ali? Pera aí STX1 aqui. Viu aí, galera? Hoje tá gostoso, tá? Faz hora que não, não chovia bastante assim. E ainda choveu só. Som... Ai, oi! Olha que... que... Nossa. Assim... <risos> você imagina de moto? <risos> tá liso. O velho já desceu da moto. Ué, velho, o que aconteceu? Faz muito tempo que nós não vem aqui, hein? Falar pra você, hein? Olha, rapaz, gente, que tá gostoso aqui, cara. Mas andaram arrumando, andaram catando um pouco de terra aqui. Pra... Daí, velho. Diz pra gente, dá um tchau pros seus amigos, cabelo Olha os caminhoneiros passando aqui. Saudações pros caminhoneirinhas. Daí, velho. Fala pra gente o que você tá achando da tua moto. Aproveitar que na próxima, quinta-feira, na próxima. Fora essa, na próxima. Estou eu no tapetão de novo Ah, mas então vai encostar. acabar as férias daí Vai acabar as férias, vai Mas encostar. então final de semana ainda tem mais trilha Oh, semana inteira Oh, meu Deus do céu Agora esse homem não vai descansar Ó a coitadinha lá Tá até botou os bogos pra fora já Vamos ver quanto que o velho já sujou Aí, ó Vermelha, ficou um pouco vermelha A terra pra nós aqui é tudo terra vermelha Escapamentão Nossa, é A serra Daí, gostou? Ficou bom aí, ó A puxada da moto? Que é? Freio de trás arrasta. Freio de trás arrasta? Caramba, hein? Mas sabe por que tá arrastando? É. Esse varão de freio aqui é da Tornado. Daí ele a... <risos> ela freia mais. Agora eu vou experimentar a moto do velho mostrar pra vocês aí. Lembrando que eu sou roia, então se eu cair já tá adiantado, tá ligado? O velho tá ali na expectativa, na espera. Vou dar um balãozinho com ela aqui, depois o velho vai dar um balão. Beleza? Acompanha com nós, hein? aquela transmissãozinha vivo, vocês estão ligados, segue a gente aí no Instagram, arroba TGS na trilha, passado sabendo sempre vai acontecer, beleza? Agora o velho vai acelerar, a gente tá gravando aqui pra depois ter o um vídeo no canal Esse TX1 eu deixei lá em cima lá ó Ação. <risos> Daí, velho, gostou de acelerar? Oh, oh, oh. Ah, aí sim, hein ah. Dá um tchau pessoal aí da live, aí, que tava assistindo você aí ao vivo aqui no Instagram Então segue lá no arroba TGS na trilha Segue também lá o perfil lá do Instagram do velho, que é ACPSWB Segue lá, dá uma força, tamo junto Vou desligar a live, valeu? Pessoal, fique com Deus, até mais Tchau Vamos pegar a bagual lá eu já tá dando aquela descansada ali vamos descer com a STX-zona já tá sujo Quem que estiver chovendo, gente opa, opa, rapaziada vocês estão ligados, né aqui é liso, ó vem aqui, bebê ô, oh, bebê ó, as proteções, tá aguentando a pegada, gente uh, o pelo... pezinho de freio virou aqui Opa, o bichinho meio pesadinha. <sýstos> Não, é por esse capacete Vai por esse capacete Agora o velho vai dar um balão É a mesma É a mesma coisa <risos> das outras é... Nossa, tá um de terra pra, pra cara, pros olhos Você daí gostou aí sim isso aí agora nós estamos indo embora vamos embora velho então vamos acelerar Olha o velho desengatando Nós termina o vídeo de hoje. Cadê o velho? É assim que nós termina o vídeo de hoje. Testamos a XR do velho damos aquele balãozinho, finalmente, depois de quase dois meses, a gente andou com a STX. Então é o seguinte, pessoal. Gostou desse vídeo? Faz o quê? Dá o um like. Deixa o like, se inscreve no canal inscreve pra fortalecer. Canal, não. Pessoal, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, tchau, tchau!